Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Acredito que você deve estar escutando aí algum barulho de fundo, né? E esse barulho de fundo é o nosso querido PS4 aqui rodando Ghost of Tsushima, né? Player, é, a ideia desse vídeo aqui é trazer para você porque que esses barulhos, né? O barulho dessa ventoinha alta. É, no PlayStation 4, né? Tanto nas versões, nas primeiras versões, né, do PlayStation 4 e também na versão ali do PS4 Pro, que é onde eu estou jogando agora. É, por que que esse barulho acontece, né? E também algumas maneiras de você conseguir diminuir a intensidade do barulho aí para que você consiga, né, jogar tranquilamente, tá? Então, se você é não por aqui não se esqueça de se inscrever. Tá, ative o sininho e coloque nos, nos comentários aí o que, que vocês acharam. E bora pro vídeo! Vou fazer para vocês algumas, algumas formas de vocês diminuírem ah, esse barulho. E também pensando aí na preservação do console de vocês. Tá? Que isso é muito importante. Primeira coisa, manutenção preventiva. Vocês devem estar tá vendo meu videogame aí. E ele, como vocês podem ver, está super limpinho. Olha Mentira! Está super limpinho. Essas aqui são as, são as entradas de ar. Tá, do Playstation 4 Aqui atrás é a saída de ar Do Playstation 4 Que são essa, essas partes aqui tá? Acho que talvez Não está dando para enxergar direito Mas tem aqui uns quadradinhos Que vocês que, onde, saio, onde a saída de ar Aqui né, Tem Vocês podem ver que está bem limpinho também Mentira. E aqui Do outro lado né, A quantidade de sujeira Galera é até vergonhoso mostrar isso para vocês, hoje tem um canal de games aí. E... Mas enfim, foi até bom isso para mostrar para vocês o quanto que é importante a manutenção preventiva. Fazendo essa limpeza vocês já vão verificar uma diminuição considerável da, da ventoinha, tá? É importante também não deixar o console muito próximo, por exemplo, a, a extremidades da parede, né, ou do móvel onde que ele está instalado porque isso vai dificultar a saída de ar aqui e vai acabar esquentando também. Outras soluções que existem, é, que podem, não são tão paliativas, é você abrir o console, eu não vou fazer isso agora, mas é você abrir o console e colocar a pasta térmica e fazer a limpeza né, com mais calma, com o console todo aberto, aí você corre o risco de, se você não tiver conhecimento, você estragar o, o, o aparelho. E você colocar a pasta térmica, né, para você conseguir dissipar melhor o calor ali dentro e com menos calor a ventoinha vai trabalhar em baixa rotação e vai fazer menos barulho, beleza? A outra forma uh, vai aparecer para vocês que vocês conseguem comprar fãs externas, né, que vocês geralmente vocês encaixam na parte USB aqui de trás do console, é, para ele puxar mais o ar, né, para você conseguir resfriar você algum, Algumas funcionam, tá? Eu nunca utilizei, é, eu particularmente não gosto Mas é, aí você vai ter o problema do barulho também, né? Você vai ter que comprar uma bem silenciosa e com o tempo elas tendem a fazer barulho também Então é muito complicado Inclusive é, eu fiz ali o vídeo do, do Playstation 5 sendo desmontado, vocês podem ver no card aí e lá mostra a preocupação que o PlayStation tem, né, que a Sony teve com o PlayStation 5 aí com relação ao, resfri... ao resfriamento do console. Beleza? Então eu vou limpar aqui o console rapidamente para vocês verem, né, como que ele, como que ele vai ficar e depois eu faço o teste de novo jogando o Ghost of Tsushima para vocês verem como que ele vai, se ele vai ficar de fato menos barulhento ou não. Beleza? Deixa eu limpar ele aqui. Beleza, já demos uma bela de uma limpada aí no console, como vocês podem ver, ó, totalmente diferente, limpinho aí, depois eu vou passar um contornete para tirar o excesso aqui que acabou não tirando, né, o aspirador, mas cara, já deu uma bela, uma bela de uma melhorada, tinha o símbolo aqui da, do Playstation que eu não dava nem para ver mais, né, que vocês conseguem ver aí, que ele não dava praticamente, não dava para enxergar, beleza? Vamos fazer o teste agora dele ligando. Né, e ver se diminuiu pelo menos um pouco O barulho ali da ventoinha. Vamos lá Fala player, então né, Deixei o videogame ligado aqui um pouquinho Justamente para saber qual, Como seria o comportamento dele né, Depois que a gente tirou uma tonelada de sujeira dele De poeira E player, eu gostei assim Porque de fato o console Ele está bem mais silencioso Mas Acredito Que você deve estar escutando aí Algum barulho de fundo, é, dá para perceber claramente que a ventoinha está trabalhando numa uma rotação muito mais baixa mesmo. E, Player, é... isso me surpreendeu. Porque eu tava para fazer isso já tinha um tempo já, com relação a, a fazer essa limpeza. Né? E é importante para a gente conseguir manter a qualidade do, do aparelho de forma preventiva e funcionando tudo direitinho. Então, meu, funcionou de boas, tá? Aí tem aquelas outras opções que eu comentei com vocês. Que vocês podem seguir, né? Ou pegando uma, uma questão de. Pegando ali o. o abrindo o aparelho para ter uma melhor limpeza interna. E também a opção de vocês colocarem, né? Mais pasta térmica, esse tipo de coisa. Mas aí já é uma coisa muito mais evasiva que eu, particularmente, não recomendo. Mas aí é uma opção aí de vocês, beleza? Então segura o pôr do, pôr do sol aqui do The Ghost of Tsushima. E realmente melhorou bastante. Aí o, o console está trabalhando numa rotação bem menor. Porque o ar está circulando agora. Beleza? Mais uma vez agradeço a sua companhia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, player. Coloca nos comentários o que, que você achou do vídeo. Que a gente tem que melhorar. E dê o like aí se o vídeo foi bacana. Beleza? Mais uma vez obrigado, valeu e fui! Mas acredito... Que você deve estar escutando aí algum barulho de fundo. <SILENCIO>